Fala rapaziada. Beleza com vocês, mano? Aí, pessoal, pra quem não assistiu o meu último vídeo aí... Dando meu depoimento de um mês do Libre de Gel, Depois entra no meu canal aí e assiste, beleza? Hoje eu vim aqui, mano, gravar esse, esse outro vídeo aqui... Porque teve muita gente comentando no outro vídeo lá... É, Quantos quanto centímetros eles ganharam, isso e aquilo... Falando que viu outros vídeos na internet aí... Falando que o cara ganhou 5 centímetros em um mês, mano... Isso aí é mentira, velho. Quem tá falando isso aí pra você tá tentando te enganar, tá te vendendo uma falsa ilusão. O gel mano, pra quem não sabe, ele é um tratamento, tá ligado? Você tem que fazer o tratamento. Quando você compra no site oficial o produto, que eu vou estar tá deixando aqui no link da descrição, toma muito cuidado onde você vai comprar também, tá? No final eu vou falar sobre isso. É, tem muita gente falsificando esse produto, tá? Por isso que eu ajudo vocês e deixo o link oficial aqui na descrição. Mas aí, pra não fugir do foco, o negócio é um tratamento. Pra quem quer ter aí 5 centímetros de aumento peniano do dia pra noite, mano, faz a cirurgia, velho. Faz a cirurgia da bioplastia. Aí sim, só que é o seguinte, você vai pagar 30 mil reais. você tem aí 30 mil reais pra você tirar do bolso pra ir lá e fazer uma cirurgia pra aumentar seu pênis, e outra, você vai ter que pegar 30 dias de afastamento no seu trampo, mano. Porque você não vai conseguir andar, você não vai conseguir ter uma relação sexual, você não vai conseguir bater uma punheta, você não vai conseguir fazer nada, nada, nada, nada. Você vai ficar... É, de molho, velho. 30 dias de molho sem poder andar. Agora, se você é uma pessoa séria, se você não é esses caras que acreditam em mágica, que vai passar o bagulho e vai tipo aumentar seu pênis em 30 dias 5 centímetros, mano, esse é o produto pra você, mano. É o Libre de Gel. Porque aí, eu vou falar um bagulho pra vocês, ó. Eu já comprei outros produtos na internet, tá? Tribulos, Extra Size, comprei vários produtos, mano. Comprei três produtos. É que o outro eu não tenho mais a embalagem aqui porque acabou, né? Eu fiz os inteiros. E aí esses daqui eu fui tomando, vi que eu não tive resultado de merda nenhuma, até parei, entendeu? E, mano, se você quer fazer um tratamento da hora, ter realmente resultados, mano, eu te indico o Gel tá ligado? Eu comprei o meu kit aí completo, né, de pra mim fazer o tratamento aí de seis meses, tá pra chegar, quando chegar eu vou mostrar aqui pra vocês. E, meu, pra mim tá sendo um sucesso, mano, tá sendo aí um divisor de águas, entendeu? Eu nunca vi um produto igual o libidigel, mano. Apesar de ele já ser bem falado, né, já passou na televisão, atores pornôs, cara, é, é o número um, né, dos atores pornôs, eu não acreditava, mano. Só que aí, quando eu entrei no site oficial e vi que eles davam 30 dias de garantia, entendeu? 30 dias de garantia, mano, você entra lá, compra o seu produto, faz uso, se não funcionar, em 30 dias os caras devolvem 100% do seu dinheiro, mano. Se você comprar o kit completo, que é o mais recomendável... Você simplesmente devolve pelos correios e ele te devolve 100% do seu dinheiro. Se você comprar só um, assim como eu fiz para testar, é, você não precisa devolver nada. Porque você usou ali e tal, não funcionou. E aí você não devolve nada, só você abrir uma reclamação que os caras devolvem 100% do seu dinheiro, mano. E a dica que eu queria deixar para você, cara, é onde você vai comprar. No próprio site oficial eles falam que tem muita gente, devido a ser um sucesso, passar na TV, vários atores indicando, tá sendo muito comentado... Mano, tem muita gente falsificando esse produto. Tem muita gente é, criando anúncio LX, Mercado Livre, grupo de Facebook. E, velho, é falsificado, irmão. Não caia no falsificado. Porque isso vai trazer mal à sua saúde, não tem registro pela Anvisa, o falsificado. E você não vai conseguir ter o seu reembolso caso não funcione para você de 30 dias, entendeu? O bagulho é certeza que funciona, mano. Funcionou pra mim. Funcionou pro meu amigo do Trump, funcionou para vários caras aí, porque tem vários depoimentos lá no site oficial e eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Mas caso não funcione, mano, você tem 30 dias para pegar o seu dinheiro de volta comprando no site oficial. Por isso, toma cuidado, irmão, aonde você vai comprar o bagulho, porque se você comprar em Mercado Livre, o LX, essas paradas assim, você vai tomar golpe, firmeza? Esse era o alerta que eu queria deixar pra vocês hoje aí. Site oficial, no primeiro link da descrição e do comentário, tá? Desculpa aí se eu sou um pouco desengonçado com a câmera. É que eu não sou muito bom pra ficar gravando, mano. Mas devido a eu já ter, tipo, caído em vários golpes, tá ligado, mano? De vários produtos, eu tô cansado, mano. Tá ligado? Tô cansado. E resolvi criar esse canal aqui pra alertar vocês e ajudar vocês a se curar desse mal desgraçado aí que é pinto pequeno, ejaculação precoce e ereção. Beleza, rapaziada? Tamo junto e fica com Deus, mano.